E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E ainda no Bling, né, aproveitando aí essa nossa visita para estar aqui, como eu já falei no outro vídeo, uma das empresas que eu mais gosto de trabalhar, além de ajudar o meu negócio também, o já é um grande parceiro nosso no canal e acredito que de todos os sellers pela política que eles escolheram. Né? E hoje eu estou com o Giovanni, que é analista de suporte aqui, um dos caras que mais entendem sobre relatório no Bling. E, Giovanni, é comum o pessoal, primeiro de tudo, né, obrigado pelo seu tempo aí, é comum o pessoal não saber que existe um relatório que existe dentro do Bling? Então é bem comum, na verdade, cada módulo do Bling hoje contém diversos relatórios. Cabe, na verdade, a gente dar uma explicaçãozinha né, sobre o que cada relatório faz, tanto para cadastros, suprimentos, vendas, finanças e ainda tem a possibilidade de relatórios customizados. Então, ou seja, além do que já tem, você pode montar um relatório da forma que você precisa. E nós vamos para a tela aqui. Depois o Giovanni vai me passar os manuais, vou deixar aqui embaixo do vídeo. Mas nós vamos para a tela, mostrar um pouquinho desses relatórios, dar um overview para você das possibilidades de relatório que o Bling tem hoje. Fala galera, agora então a gente já está na tela aqui, o Giovanni que vai mandar bala com vocês, porque disso ele é o especialista, manda bala aí Giovanni. Valeu Alexandre, beleza galera, então aqui uma breve visão geral de todos os relatórios que o sistema Bling comporta hoje, certo? Se você não tiver algum desses relatórios aqui que a gente vai exibir, você só entra em contato com o nosso suporte para solicitar liberação em sua base. Então aqui na parte de cadastros, a gente vai acessar em relatórios, vamos ver aqui os contatos alterados, a última alteração dos contatos, cadastros, clientes, fornecedores, transportadores. Aqui embaixo a gente tem a lista de preços, você vai poder agrupar seus preços por categorias, Preços dos seus produtos. Só uma breve explicação aqui, aqui nós vamos ter todos os relatórios personalizados. Isso no outro tópico a gente explica como faz a criação e configuração desses relatórios customizados. Então de cada categoria ali que a gente vai ver, eu ainda tenho os customizados para cada parte de acordo com a minha necessidade hoje. Exato, de acordo com, a, a sua, a sua, com o seu segmento, vamos dizer assim, você consegue criar e personalizar relatórios. Legal, de legal. De acordo com, com a sua área. Show de bola. No próximo menu, a gente tem aqui suprimentos, relatórios. Nós vamos ter as entradas e saídas de estoque, todas as movimentações, compras, vendas que você teve no seu estoque. O relatório de saldos em estoque num determinado período, você escolhe esse período para exibir a quantidade em estoque. Os relatórios de produto com maior circulação, os relatórios de produtos que não tiveram movimentação. Tudo isso num período que você vai filtrar. Só até um adendo dessa questão com maior circulação já pode servir até de base para você identificar quais são os seus produtos que mais giram em estoque giram e ao tempo mesmo tempo os que estão encalhados ali no sem movimentação. Né? Exatamente. Legal. Esse filtro vai te ajudar bastante nessa contagem de estoque. Temos aqui os produtos abaixo do estoque mínimo, lembrando que estoque mínimo é uma parametrização que você faz dentro do seu produto. Tá. Abastecimento de depósitos, aqui você vai ter uma relação de produtos disponíveis por depósito, ou seja, você pode controlar toda a movimentação de um depósito para outro, baseado naquela informação que você tem no estoque em determinado momento. Legal. Aqui nós temos um relatório bem interessante, que um é o relatório de visão financeira do estoque. Você Pode ter uma marca de lucro, uma marca de um preço de custo, preço da última compra, e até pelo preço de venda também no determinado período. Esse daí eu não conhecia, por exemplo. Esse é bem bacana. Interessante dar uma analisada nele. Aqui nós temos também a parte da nossa entrada, onde você vai ter nossos casos de compra por operação, que são as naturezas de operação. Nós vamos ter o relatório de nossos casos por fornecedor e ainda de compra por produto, onde você vai poder agrupar por natureza de operação, por fornecedor e por produto. Legal. É Essa questão até da, das notas fiscais por fornecedor é interessante, principalmente pessoal que tem recolhimento de CMS na compra, tem que recolher ST para determinados fornecedores determinados produtos. Se você tem muita entrada, aqui você consegue ter uma visão exata de quanto de cada fornecedor você está comprando e a importância também que ele está tendo para o seu negócio. Né? Exato. Legal. Aqui, como no exemplo anterior, a gente tem os relatórios customizados, certo? E aqui embaixo, finalizando, os relatórios de pedido de compra. Você vai poder agrupar, tanto por cliente quanto por produto, todos os seus pedidos de compra utilizados no sistema. Esse relatório, até, pessoal, é muito legal porque eu utilizo hoje dentro das consultorias e mentorias para a gente poder... É, bater se a compra está sendo feita da maneira correta, se ele não está estocando demais ou até mesmo estocando de menos. Então aqui você consegue ter uma visão de quanto você está comprando, se é o necessário ou se você poderia até negociar ou melhorar o seu processo de compra pensando no financeiro. Legal, manda bala. O próximo tópico, em vendas, vamos aqui em relatórios. Aqui nós temos na parte do checkout out de pedidos, relatório de separação. Então, todos os seus títulos que já foram enviados para check-out para separação vão ser exibidos aqui. Aqui nós temos um relatório complementar de comissões, bem como um relatório de comissões. relatório de comissões é uma visão simples da comissão que você teve, seus vendedores, todos os cálculos que você precisa saber sobre as comissões que foram aplicadas. E aqui a gente tem as comissões emitidas vinculadas aos seus respectivos títulos. E a parte financeira também. Legal. Até esse relatório de separação, então, Giovanni, hoje se eu quisesse tirar ele diariamente para saber o que, que eu realmente expedi no dia anterior, eu conseguiria fazer? Consegue, pela data. Legal. Show de bola. Aqui nós temos um relatório opcional, que é o relatório de pontos fiscais, quando você tem integrações com o PDV. Legal. E aqui na parte das notas fiscais, a gente tem as notas fiscais agrupadas em relação ao ICMS de FAO. Nós temos as notas fiscais por operação, como no menu anterior aqui também agrupado por natureza de operação. Show. Aqui nós temos um relatório um pouco mais detalhado, que é comissões por itens. De acordo com os itens de cada nota fiscal, a gente consegue ter uma comissão bem detalhada. Oh, legal. E o relatório de notas fiscais detalhadas com informações mais detalhadas da sua nota fiscal. Isso a gente pode até fazer um outro tópico para abordar essa questão de cada detalhezinho da nota fiscal. Legal. E aqui, outros agrupamentos, que são o cliente e o produto. Você pode agrupar sua nota fiscal por cliente polo ela para o produto, para ter todo o detalhamento das notas. Legal. Interessante isso aí. Até para você poder fazer levantamento aí de importância de item, comparar realmente, poder estudar a margem, se ela está correta ou não, você que você sabe quanto você está emitindo de nota. Exatamente. Essa é a tua deixa bem importante, que a gente tem com a evolução do faturamento. Ele te dá um relatório e também um gráfico, tá? Que mostra toda a evolução de um determinado período das suas notas fiscais. Cara, que legal. Isso é bem interessante mesmo. Aqui um pouquinho de mais para baixo, temos a parte dos pedidos de venda. Tem também uma evolução dos pedidos, que um relatório gráfico por período. Relatório dos itens das vendas. Relatório de romaneio que aqui a gente consegue visualizar todos os códigos de rastreio separadamente. Aqui nós temos um relatórios bem importantes também no sistema, que é o relatório de vendas. Tá? Você pode agrupar tanto para o cliente, por produto, por vendedor. Pode considerar o não frete que teve na sua venda. E também exibir uma margem de lucro que deveria ser pedido. Então aqui eu posso colocar se eu quero ter o frete ou não o frete dentro, colocar essa, essa configuração. Legal. Exatamente, vai ser na exibição E Aqui é um relatório opcional também, que é o Vendas Agrupado por Bairro, para poder filtrar seus clientes pelo Bairro. Agora nós vamos aqui na parte de serviços com relação pessoal, principalmente ao relatório aí, né, o que envolve estoque, o que envolve pedido de venda, os relatórios que envolvem nota fiscal, por exemplo, relatório de nota fiscal, você tem que ter emitido as notas fiscais. Relatório de pedidos, você não passar os seus pedidos por dentro do Bling, o Bling também não consegue, não tem uma bola de cristal aí para entender o que foi feito. Então faz cada vez mais sentido que eu já tenho dito do Bling ser realmente o centralizador de toda a sua operação. Então você ter 100% centralizado do seu negócio no Bling, passando por ele, mesmo que às vezes um pedaço dessa gestão seja feita por outro lugar, mas o, o a passagem final ser o Bling para você poder ter esses relatórios que são extremamente importantes para a gestão do negócio. De fato, né? não, vamos dizer assim, não adianta você buscar um relatório de vendas, no caso, se você não tem as vendas viradas tem apenas o faturamento das notas. Sim. Então é importante você, como o gente falou, centralizar bem essa operação para que o cliente possa te ajudar. <risos> Legal, vamos lá. Vamos aqui então, depois a gente explica sobre os relatórios financeiros. Sim. Né? Aqui no serviço a gente tem relatórios também. São os relatórios de início e término de contratos. E também nesse termos de contratos agrupados por mês. Uma visão brevemente detalhada sobre cada mês que você pode fazer agrupamento dos seus contratos. Legal. Show de bola. O do financeiro, se quiser só só mostrar que existe a aba, porque na verdade, pessoal, vai ter um outro vídeo onde a gente vai detalhar mais o financeiro. né Mas ali em finanças também tem a parte de relatórios. E a gente vai deixar um vídeo só para isso, que a gente vai explicar um pouquinho do que existe aqui, que muita gente perde, né, Giovanni? Perfeito. O financeiro aqui é um dos... Vamos dizer assim, um dos assuntos mais solicitados na questão do né? E a gente vai fazer um videozinho exclusivo para ele, na verdade. Uh, bom, uma breve explicação. A parte do balancete é um relatório e gráfico. tá? Com todas as entradas e saídas do período. Todas as informações que você tem nos seus caixas, nas suas contas. Então, tudo vai estar contido no balancete. fluxo de caixa, então, aqui, ele é um de relatório. É, depois a gente vai entrar nele vamos tem o fluxo de caixa não quero que você se antecipe, eu quero que você fale detalhadamente no próximo porque esses relatórios financeiros a gente quer dar um pouquinho de atenção para ele, porque assim, muita gente não faz o controle financeiro do seu negócio e na verdade pessoal, tudo que a gente acabou de mostrar todos os relatórios que o Giovanni acabou de passar a gente não detalhou todos porque aqui dariam horas de vídeo para detalhar como que cada um deles funciona e nem todos você vai querer usar dentro do seu negócio então vai de você agora realmente dar uma fuçada nesses menus que a gente colocou, que o Giovanni colocou aqui pra gente pra poder entender o que, que é uma necessidade pro seu negócio ali, ou até mesmo enxergar uma necessidade que você não conhecia e ao mesmo tempo trazer agilidade né Giovanni, que eu acredito que os relatórios trazem de benefício pro negócio é em dois, três cliques você tem informações que eu demoraria dias ou meses às vezes para poder puxar, né Perfeito. Exatamente. O relatório foi feito com a intenção de auxiliar no processo. O Bling tem essa questão de te ajudar, a sua empresa, no caso, os relatórios estão exatamente para isso, para poder facilitar o negócio. Show de bola, gente. Então fica ligado no próximo vídeo aí. E como eu falei no outro vídeo, se você não é Bling, você está perdendo tempo, você poderia ter isso. Aqui embaixo tem o um cupom para você usar por três meses, o um link para os manuais e, ao mesmo tempo, você tem acesso, sendo cliente Bling, a um dos melhores suportes aí que a gente tem no Brasil. A galera... Trabalha muito aqui no suporte, eu pude acompanhar um pouquinho. Então, Giovanni, obrigado e fica aí no próximo vídeo, a gente vai falar dos financeiros. Perfeito, valeu, Alexandre. Valeu.